Vem com nós então, batalha aqui de sangue Vamos representar, é tipo efeito bumerangue Você joga, eu volto fazendo bagulho no flow aqui que é encaixado Desculpa, mas hoje dois 2 você vai sair daqui quebrado Batalha de sangue, me olha com esse olhar fixado Mas não adianta só o foco, porque não adianta só ser focado Tem que ter talento, talento aqui você não tem Desculpa, meu mano, mas eu chego falando que você não manda bem Não, você não manda bem, não, você nunca mandou Desculpa, mas agora você vem com a rima que é. Oh. Não ganha, não acompanha nos planos, agora eu faço o bagulho assim. Quero ver se você continua na rima e se mantém nesse caminho. Uou. Tem resposta do outro lado: 30 segundos para a 2K. DJ, sorta! Uou. Uou. Uou. Uou. Uou. Uou. Uou. Uou. Cê fala que eu nunca mandei, eu nunca mandei Você era um MC bosta, virou DJ Aí cê tá ligado, mano, pra você ver como cê não presta Cê tá ligado que a bala vai na festa Aí cê tá ligado, mano, aqui dá senzala Bagulho é muito louco, só que aqui você deu fala. É tipo da senzala, o tempo mudou E como Frozen, eu canto que eu li livre estou Aí cê tá ligado, let it go, cê perdeu nesse... Joga um Pokémon GO Aí cê tá ligado, meu parceiro, o céu tá azul Só que cê gosta, pica pica, pica Aí cê tá ligado, mano Na moral, o bagulho é louco, esse é meu nome Não Adianta você ir ver volta pra consertar o telefone <risos> <risos> Eita, que debochada Aí, Pela ordem vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Barulho para Frolado oh. 02K terminou volta, vai DJ. Tem a mesma ringue. Wooh, wooh, wooh, wooh, wooh, Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Tá ligado que o barulho é muito louco, você sabe que eu faço as tek moleque. Camisa, dois da te ensino como é que faz trap Tá ligado que o bagulho é muito louco, mano, bato igual King Kong Te ensino como é que faz trap, rap, money até love song Bagulho que é muito louco, mano, eu sou 7777 Faço love song pra sua mina, cê fica 777 Aí, tá ligado que o bagulho é louco, Você perdeu essa fita, não acredita Bagulho é muito louco, eu tô voando no céu tipo pipa Aí, tá ligado que o bagulho é muito louco, cê tá ligado, mano, cê tá toda de marola Quando você cola no baile cê é mó putão, só vai atrás da rabiola Acusação forte, hein, mano Tem resposta do outro lado, 30 segundos para a Fro O rabiola vai DJ Quer falar da sexala -se, let it go Cala a boca, não fala de cesala cê é branco, bro Você quer fazer treta, vem com... da Agora eu faço a rima e te mando a estaca Desculpa, mas não adianta origem, não vai, não vai dar pra mudar não adianta o que cê fala, moleque, cê só da bala MC fraco, eu faço assim, eu faço a rima e mando pra vala desculpa, aqui é rap de trincheira real, de segunda a sexta-feira porque eu faço a rima que emana é acende a chama e eu só brinco aqui de final de semana desculpa, mas não dá, cê quer fazer trap primeiro aprenda a fazer rap cê entendeu, o seu talento é algo inexistente é tipo o eleitor do Bolsonaro, só que inteligente Eita! Eita! aí Vocês ouviram, vocês sabem como funciona pela ordem. Barulho para 2K! Barulho para Afrão! Para aí, pai! Fabinho começa! Terceiro e decisivo round de bate e volta! Afrão na voz, DJ, pode soltar! Quem quer batalha pesada? Violenta sangrenta Hey, hey! Make Falou do celular, vou te deixar consertado O som você faz, o alto-falante aqui tá quebrado Tá rachado, é impossível de ouvir Não absorve nada, eu vou te digerir Eu vou te denegrir, não, cê não é denegrido eu, Desculpa, mas aqui cê tá esclarecido Cê tá embranquecido Mas desculpa, depois dessa batalha que te deixo É falecido Tá ligado, mano? Ei, cê é fraquinho, ainda anda de bike Cê falou de ser branco, bro, eu sou Rafa Moreira Foda-se o seu hype, aí cê tá ligado, seja velho, mano Seja um velho manco, mano, seja franco Hoje o camisa 10 vai te deixar no banco, então Ei, ei Ei, ei Camisa 10 passou o kit no tempo errado, eu ando de bike então é eu que pedalo Habilidade consta no futebol, se isso fosse te dava caneta em lençol Cê tá ligado que eu não tô sozinho, dou um tapa na sua orelha, pedala Robinho Aí cê tá ligado seu cuzão, cê apanha não ganha, ainda mano chega que faz manha Ele quer falar de Robinho, te bato e vira a cara, eu sou o Flo Ronaldinho cê Desculpa, mas agora soube essa que não surpreendeu Aí, cê tá ligado, cê é contraditório Eu chego, te bato e te mato e ainda compareço no seu velório Aí, cê tá ligado, mano, pelo amor Compareço no seu velório e passo os seus parentes numa flor Caramba Mentalidade psicopática, mano Cê é louco Cara agressivo Aí, cês ouviram, vocês sabem como funciona Barulho pro afrão Barulho para 2K Ô! Vai no pro a 2K? Sou!